Carinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como desbloquear, né, a conta Google dos aparelhos Motorola versão 7.1.1 do Android. Esse procedimento ele serve para outros modelos também que estejam nessa mesma versão. Eu tô aqui hoje com o um aparelho Motorola Moto G 5S Plus, tá? Nessa versão. Primeiramente o que vocês vão ter que fazer é o seguinte, vão ter que conectar uma rede Wi-Fi e colocar o aparelho em português Brasil, claro, né? Após fazer isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em configurações de visão e vão ativar o um TalkBack, certo? Talk e Vou diminuir o volume para não conseguir falar com vocês, tá? É, aqui nessa tela, vocês vão é, fazer um, um formato de um L, tá? deslizando o dedo sobre a tela. E vão clicar em configurações do TalkBack. Você clica em cima e dá dois toques. TalkBack funciona assim. É, Aqui nessa tela, a gente vai desativar o TalkBack, segurando as duas teclas de volume. Ele vai mostrar essa, esse menu, né, para para desativar. Vou clicar em cima do OK, dois toques. Vou até o final desse menu e clicar ajuda e feedback. Ele vai me dar essas opções. e vou clicar na primeira, que é o Get Started. Ele vai aparecer para mim é, essas opções e vai ter um vídeo do YouTube. Eu clico em cima desse vídeo e clico em cima de compartilhar nessa setinha lateral. Vou clicar nesses três pontinhos aqui embaixo. Ele vai abrir o vídeo do YouTube. Vou clicar aqui agora não. Tá? É, nessa tela né, do YouTube, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir, né, abaixar esse vídeo aqui. Que a gente não precisa dele. Vou clicar aqui nesses três pontinhos dentro do YouTube. Temos e política de privacidade. Para abrir o Google, certo? Vou desmarcar essa opção. Aceita e continua. Próxima, não obrigado. Aqui em cima eu vou digitar o um endereço na barra de endereços, que é o is.gd/motor711. Esse é o endereço. E vou digitar para mim ir até ele, né? e até esse endereço. Ele vai cair aqui na tela do Mediafire, onde que a gente precisa desse arquivo que a gente vai fazer o download. Vou clicar aqui em não, vou fazer o download. Ele vai perguntar para atualizar as permissões, eu vou permitir, certo? Vou clicar aqui embaixo OK, para me baixar esse arquivo. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou aqui nos três pontinhos dentro do Google Chrome, para ver é, o andamento do meu download, certo? Aqui está baixando o arquivo, está né? fazendo o download do arquivo. Isso varia de acordo com a sua internet. Tá? É, qualquer coisa você vai usar no vídeo para você ver o passo a passo. Certo? Aqui ele concluiu. Vou clicar em abrir. Vou em configurações. Certo? Aqui embaixo, o que, que eu vou fazer? Antes de eu clicar em fontes desconhecidas para poder é, instalar o aplicativo, eu vou clicar primeiramente em administradores do dispositivo. E vou desmarcar o gerente do dispositivo Android, que é esse aqui. E vou clicar em desativar, tá? Eu quero desativar ele. Vocês vão ver mais pra frente. Agora sim eu clico em fontes desconhecidas. Dou um OK. Certo? Eu vou voltar aqui. E agora sim eu vou instalar o aplicativo que eu baixei. Próximo, instalar. Vamos fazer a instalação desse aplicativo agora. Vocês vão ver... É, o trunfo, né? Vocês vão ver é, por que eu desativei aquela hora aquela opção. Vou clicar aqui em concluir, não clique em abrir. Vamos voltar até o YouTube novamente. Lá no YouTube, eu quero ir para o YouTube. Aqui está o YouTube, certo? Esse vídeo aqui pode ser ele, pode ser qualquer outro vídeo. Vocês clicam nele de novo, novamente. Aqui clica na setinha aqui em cima de compartilhar novamente. Vai abrir essas opções. Você clica em mensagem. Aqui em mensagem você clica em nova mensagem. Em nova mensagem você vai digitar qualquer coisa, qualquer número. Por exemplo, 999. Eu digito aqui para buscar. Quando eu digitar em buscar, vai aparecer aqui em cima essa opção, um telefoninho desenhado. Eu clico em cima desse telefoninho para me digitar. Vou apagar esse número aqui na tela e vou digitar a seguinte sequência. Vou ajustar essa sequência aqui, é, asterisco, jogo da velha, asterisco, jogo da velha, 4.6, 3.6, jogo da velha, asterisco, jogo da velha, asterisco. Ao abrir esse menu, eu vou clicar em estatísticas de uso e vou voltar com o botão de cima, né, com esse item de cima. Ao voltar, vai me dar a, o menu, né, menu do aparelho. Inclusive, aqui dá pra me mostrar para vocês que ele tá na versão 7.11 do Android, né, 7.1.1. É, eu vou voltar aqui de novo, vou ir em aplicativos... Certo? Vou ir aqui em Google Play Services, vou desativar o Google Play Services e vou forçar a parada dele, certo? Vou voltar aqui de novo. Vou clicar nesses três pontinhos aqui em cima do menu e vou clicar em mostrar sistema. Vou até em gerente de contas Google, tá? Vou até aqui embaixo, aqui, em gerente de contas Google, certo? E vou desativar também e vou forçar a parada, certo? vou voltar de novo vou voltar vou ir até contas aqui em contas eu vou adicionar uma conta a conta Google aqui para adicionar uma conta qualquer conta serve tá qualquer conta de e né qualquer conta Google vou colocar aqui uma conta minha uma conta minha mesmo tá só para estar tá mostrando para vocês vou digitar aqui a minha senha só um minutinho colocar aqui, voltar de novo, concordo, ele muitas vezes ele dá um errinho, aqui ó, deu erro, ó. tá vendo? Só que a conta foi adicionada, vou mostrar, a conta tá no aparelho, certo? Vou voltar aqui, tudo de novo. Antes de eu sair desse menu, o que, que vocês têm que fazer? Tem que voltar em aplicativos, e lá embaixo no Google Play Services vocês vão ter que ativar ele novamente senão depois que você desligar e ligar o telefone, é o que a gente vai fazer ele não vai passar não vai colocar, ativar essa conta no seu aparelho eu vou ativar o Google Play Service certo? Eu vou ativar o Google Play Service aí sim, eu volto tudo volto na tela inicial e vou fazer o que? vou reiniciar o aparelho tudo que eu preciso fazer reiniciar o aparelho ao reiniciar o aparelho vocês vão ver o que vai acontecer. Só um minutinho, o aparelho está ligando. Lembrando que vocês devem seguir esse passo a passo do jeitinho que eu estou demonstrando aqui. Outros vídeos que eu tenho visto aí na internet, o pessoal, eles mostram assim, eles dão uma volta muito grande para mostrar uma coisa assim tão simples como eu estou demonstrando aqui nesse vídeo. E aqui nesse vídeo o intuito é uma coisa assim mais eficaz, né? Eu quero mostrar algo mais eficaz e rápido. Aqui o talkback ele está ativado, eu vou desativar ele, tá? Vocês podem pode fazer também o mesmo a mesma coisa. Vou voltar aqui de novo, vamos lá, é, configurar como novo. Ele vai aqui aparecer essas opções, né? Aceitar. Verificando atualizações costuma nesse verificando atualizações ele demorar um pouco, tá? Isso depende muito da velocidade da sua internet, né? Da velocidade da sua banda larga aí, tá? Eu não aconselho a fazer isso com o chip, né? De celular, porque até porque não, não funciona. Eu já tentei outras vezes com o chip, comigo pelo menos não funcionou. Esse é um procedimento assim básico, tá? Os outros vídeos que eu tenho visto aí na internet, eles mostram em uma forma assim... Dá uma volta muito grande para fazer o que eu fiz aqui agora. É, Manda instalar uma alaut, é, é... Cara, não tem necessidade, tá? Você pode fazer esse procedimento dessa forma que eu fiz aqui. Eu achei assim uma forma muito fácil, uma forma muito mais simples do que os outros vídeos que eu tenho visto aí na internet. Vamos esperar um pouquinho aqui esse vídeo, vamos esperar um pouquinho aqui essa, essa verificação de atualizações, isso demora às vezes um pouquinho, só um segundo, deu certo, conta adicionada, é isso que eu queria mostrar para vocês, ó. a conta foi adicionada, tá? vamos aqui a próximo, vamos agora ativar o aparelho, o segredo de tudo galera, é depois que vocês ativar o aparelho, você mandar apagar ele, apagar ele, né? apagar. Vou mostrar aqui como é que se faz depois que vocês colocam uma conta nele vocês têm que mandar apagar o aparelho para ele poder é, ligar novamente sem conta nenhuma para vocês poder configurar ele do zero né? o maior trunfo desse desse desbloqueio é você fazer isso entendeu você tem que apagar o aparelho porque senão ele fica dando um erro pelo fato de a gente ter instalado um aplicativo de terceiros nele. Um aplicativo que faz essa remoção de conta vivo tá? Vamos esperar mais um pouquinho. Pronto. Aqui eu vou pular esse passo a passo. Vocês podem pular também. Que a gente, o que a gente tem que fazer é, é apagar o aparelho, tá? Tudo pronto. Toques finais. Aqui eu não quero... Isso aqui eu desmarco. Próximo. Beleza. Depois que eu cheguei nessa tela, o que, que eu faço? Eu vou aqui em configurar, eu vou aqui embaixo em fazer backup redefinir. Reparem aqui em cima que está dando tipo um bug, tá vendo? É por conta da questão da conta Google, né? daquele aplicativo que a gente instalou. Restaurar dados de fábrica e vou mandar restaurar o telefone. Tá? Restaurar, apagar tudo. Ele vai redefinir o aparelho do zero. Vai redefinir o aparelho do zero, vai remover a conta, vai remover tudo. Lembrando que só funciona se você fizer isso né, depois que você já tiver ativado o aparelho da maneira que a gente fez no passo a passo do vídeo. Tá? Vamos esperar, eu quero ir até o final com vocês, para mostrando certinho todo o funcionamento do procedimento. Após ele reiniciar, vocês verão que ele não vai pedir nenhuma conta mais. Ele não vai pedir mais nada. Esse é o grande trunf, né? O grande trunf. Para quem aí já tem aí costume, né? Para quem já tem aí é, né? já, já conhece aí o, o, o procedimento, né? Após fazer essa, é, conseguir né? colocar a conta do Google no aparelho. Aí os próximos passos já já conhece, né? Já sabe como é que funciona. Os próximos passos ficam mais fáceis, né? O grande trunfo é você colocar conta-guia no aparelho. Você conseguindo colocar conta-guia no aparelho, você pode formatar ele dessa forma que eu mostrei. O aparelho formatado, tá? Ele já foi formatado, lembrando que a conta já foi adicionada anteriormente basta seguir passo a passo do começo do vídeo tá? simples e eficaz, sem instalação de launcher, sem usar computador muito simples agora é... pronto, que eu vou colocar em português é, português, Brasil, beleza vamos lá reparem que o aparelho ele não vai permitir nem mesmo para conectar o wi-fi porque aqui embaixo me dá essa opção não usar nenhuma rede para configuração, continuar, pronto ele não pede conta, ele não pede mais nada esse é o grande trunfo, ignorar desmarcar essas opções, isso tudo aqui é para só para sair daqui mesmo mostrar que o aparelho é, né? sem conta, sem nada, ó, prontinho, aparelho desbloqueado, sem conexão, sem nada, reparem que em cima não está dando mais o lag, beleza galerinha, esse aí é mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar aquele like, tá, é, espero que tenham gostado do meu vídeo, tá? Muito obrigado mesmo. Até mais. Tchau, tchau.